Acho que a farmácia era por aqui Não Ai, Mano Era todo Nossa, eu me Vai tomar no cu desse jogo, mano Que susto, porra!